família, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo e bem-vinda a mais um vídeo hoje. E hoje temos Sully Face, um novo episódio. E eu não sei o que vai acontecer, mano, porque a gente tá em busca de algumas coisinhas, e alguns itens que foi aparecendo durante, durante o nosso longo da nossa história, que se você não deixar uma playlist aqui no final desse vídeo, vai lá e assiste. O Enzo vai me ajudar hoje, ele vai acompanhar essa gravação. <risos> já dá pra ver você ali já. Então é isso aí, mano. Vamos lá, bora ir gravar e ver o que, que vai rolar, beleza? Vamos lá. No episódio, deixa eu eu não lembro o que, que tinha que fazer, mas a gente tem que encontrar upgrades do Game Boy. Então a gente tem que procurar alguma coisa relacionada ao Game Boy, né? E sair daqui dessa parada. Vamos, vamos ver se a gente encontra alguma coisa de diferente aqui. no um final da cozinha, não tem nada, não mostra nada. Aqui também não. A gente tirou o dedo daí, Enzo. O quarto do Todd. Vamos lá, vamos ver esse aqui. Bob. Quem é o Bob? Gosto do seu peixe. Esse é o Bob. Uh, meus pais... Peraí. Vamos lá, é o seguinte. Vou resumir a história aqui para você rapidinho, porque eu achei que estava gravando, e eu fiz toda a história e só estava gravando a minha câmera principal, e eu não notei, porque eu não tô conseguindo acompanhar o vídeo. Você acredita? Não, é real. Como você é burro, meu Deus do céu, mas vamos lá, eu vou te contar o que aconteceu, a gente estava procurando dois itens, né, um era uma bateria e a outra era antena para usar, de transmissor para a gente encontrar um fantasma Usava uma cheia de graça Eu acabei utilizando isso aqui, eu consegui encontrar, demorou um pouco, eu acabei utilizando e agora a gente usou um fantasma no banheiro, esse fantasma apareceu e eu não consegui gravar, você acredita nisso, Você acredita? Mas vamos continuar aqui então E vamos jogar mais um pouquinho, tá? Aqui ele tá falando que foi uma aparição Tipo, completa O cara falou umas paradas meia doidas aqui Que tava apaixonado por uma mulher casada no prédio E ele acabou matando a mulher e a filha Eu não assumo esse B.O. E agora ele não consegue sair Basicamente, tipo, tá acontecendo alguma coisa lá Que prende ele E o Sal, o Sully Acha que é o fantasma de olhos vermelhos, ou ele chama de demônio de olhos vermelhos. Então a gente vai tentar desvendar aqui rapidinho alguma coisa. Ah, perguntou se ele tá bem, o Todd falou que está bem. Ah, só que ler sobre um paranormal, formular teorias é uma coisa. Realmente ver e sentir é completamente diferente. Eu sei que, quer dizer, é uma coisa para te né? Na verdade, há um longo tempo. Nós temos trabalho a fazer. Eu acho que cumprir minha cota e adrenalina por hoje, então eu vou ficar aqui pesquisando, eu quero achar a história dos apartamentos Addison, para ver se encontro alguma coisa nos antigos inquilinos e supostos assassinatos, vai ser muito útil, enquanto você faz isso, eu vou procurar mais lugares com aparições, perfeito, então, vamos lá, vamos ficar atento. parece que agora a gente pode procurar estáticas. A gente vai pega esse aparelhinho, tá vendo? Esse aparelhinho mostra para gente aonde pode supostamente ter fantasma. Porém, esses fantasmas só ficam em alguns lugares específicos, banheiro, que é até onde a gente sabe Vamos lá no nosso cômodo e vou ver se eu consigo achar algum fantasma na nossa casa. Vamos ver se na nossa casa a gente consegue ver um só o gato ali só curtindo um. Não, não achamos nada. Já sei. Vamos na casa do assassinato. Olha o gato assistindo uma tela. Vamos lá, vamos sair. Eu acho, eu acho que é muito possível no, no apartamento lá no, no quinto andar ter alguma coisa, mano. É muito possível. Tá trancado. É, não encontramos nada. Incrível, eu achei que aqui ia ter alguma coisa. Opa, opa, opa, opa, aqui tem. Na gaiola. Hã? Não entendi. O -se. que, que será que era aquela imagem? Que estranho, velho. Estranho, que loucura. Ó, oh, tem mais outra coisa aqui. De novo. Aquilo não parece bom. Entendi, por que, que será que essa parada tá rolando? Onde será que a gente consegue encontrar mais alguma coisa? Será que se a gente for no apartamento daquele cara, onde rolou o assassino? Não. Fala, mano! Não, a gente falou com ele, ele é meio doido, esse cara. Shug. Tá, ele não tá em casa, não tem ninguém. Outra coisa também que eu acho que não, não, não apareceu aqui pra você é porque, aparentemente, tá rolando um bagulho, tipo, ele colocou câmeras novas, né? Na casa, no, no prédio, porque, para as pessoas que moram lá, se sentir tranquilos e morar, até mesmo porque teve os assassinatos e tal, então é, acabou colocando isso para a segurança das pessoas, né? Aqui no final também... Ó, tá vendo? A gente tinha visto um fantasma aqui. E pelo visto tem alguma outra parada aqui também. Olha lá, de novo o mesmo símbolo. A gente tá... Ó, o quê? Tá vendo? Ó, a gente encontrou o mesmo símbolo, mano. De novo. Vamos ver se no banheiro dele tem alguma coisa. Até agora... Não achamos fantasmas, mas a gente achou símbolos. Eu não sei o que significa ainda. Será que lá no quarto do desse Larry que vai ter alguma coisa? Vamos lá, vamos pegar aqui e vamos ver se ele quer ir com a gente. Falar com o Larry. Olha o Super Game Boy. Todd fez isso? Isso é muito legal, tipo... Espera, isso é que toque? Assim. Ele precisava de partes para o, para o upgrade. Espero que não se importe. Eu posso conseguir novos. Caramba! Bem, tudo certo. Com sorte, isso vai nos ajudar a descobrir mais sobre os fantasmas da minha maldição. Concordo. Beleza. Vamos lá. Mano, será que na casa da árvore a gente consegue alguma coisa? Vamos lá, vamos lá ver. Tomara. Bora. Partiu. Na neve, com certeza não vai aparecer nada. Aí, eu falei que na casa da árvore tinha alguma coisa. Tava sentindo. Sal! Quem é você? Você é o Jim Jason? Eu me desculpe, Sal. Não, Eu não entendi o que ele falou Eita, está falhando Não consigo ouvir bem hum, Desculpe, eu não tenho tempo hum, Vermelho Em que lembrar a bola vermelha hum, Quer dizer, o que? É, é você O tanker uh, um banho não sou E se não abra a porta Não tinha medo de morrer Espera aí Vamos tentar decifrar assim ó. Tô aqui, Tem que ir Ar achei não está no banheiro é isso banheiro banhando não isso abra hum, não tinha me... não tenha medo de morrer a ah, é isso não sei o que lá não entendi mano não entendi serão não entendi logo quando eu achei que estava com os fantasmas isso acontece seja lá o que aquilo foi minha vida é estranha. Com certeza, Sal. Sua vida é muito estranha. Tá, não consigo pegar nada. Aqui tinha, mas... Será que tá tendo de novo? Vamos descer. Eu imaginava que ia ter alguma coisa mano, nessa casa. Olha lá, a mãe dele doente. Vamos falar com ela. Elisa, hey está melhor hoje? Ah, oi, Sal. Acho que hoje foi o pior dia. Assim que eu superar isso, estarei... Ai, que é bom. Já tenho muito trabalho feito. Estou me coçando para voltar. Pega leve. Por enquanto, descansa um pouco. Ah, não se preocupe comigo, Sal. Estive descansando bastante. O Larry tem ajudado muito também. Vou ficar bem. Beleza, bora. Vamos lá, vamos lá. Não tinha nada, né? Então, agora a gente tem que... Eu não sei se a gente consegue desenrolar alguma coisa no número... Não lembro se a gente entrar na casa de alguém aqui. Não posso te ajudar, Sal? Bom, a gente já falou com ele, então não é isso. Vamos lá, vamos na casa da velhinha, vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Olha, a gente consegue ver alguma coisa aqui. Meu Deus! Meu Deus! que esse aparelho horrível que você tem? Não é bem. É meio difícil de te explicar. Você realmente não deveria ter mexido com essas coisas, você não entende. Que susto, filho da prenda nossa, mano de Deus. Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Tem muita coisa doida rolando. E eu acho que vai rolar ainda muita coisa doida. Onde tá vindo? na Que ele foi tomar banho, né? Então é isso. Então é isso. Eu vou ficando por aqui por aqui. Se você gostou, já sabe, se inscreve aí, deixa o likezão maroto pra fortalecer. É nóis, E até o próximo vídeo, aí de CLK. Tá sinistro, né? Mano, mano, mano, comenta aí. Você acha que tá sinistro? Eu acho que tá muito sinistro. Valeu, é nóis. Tamo junto. Fui.